Olá! Você já percebeu como é difícil a gente conseguir se conectar a um cliente? Por quê? Porque as pessoas são diferentes, reagem de forma diferente, pensam de forma diferente. Fique aqui comigo que eu vou lhe dar uma dica que funciona sempre para você criar rapport com o seu cliente. Construindo seu sucesso. Dicas práticas com Márcio Miranda. O vendedor mais inexperiente, quando entra na sala do cliente, ele sempre tenta olhar um porta-retrato, uma foto, alguma recordação que esteja na mesa do cliente, para poder puxar assunto, para ser agradável, para ser gentil. O problema é que o efeito é justamente o contrário. O cliente mais experiente percebe que isso é feito de forma forçada, tentando uh, criar um assunto que não existe e acaba até levantando uma barreira contra o vendedor. Então, como é que você consegue falar de algo que o cliente acha interessante? Fazendo uma pesquisa prévia. Por exemplo, eu quando vou visitar um cliente importante, eu olho tudo que existe sobre ele na internet, preferencialmente no LinkedIn, porque no LinkedIn diz onde ele estudou, que empresas ele trabalhou, se ele pertence a alguma ONG, se ele suporta uma determinada causa e assim por diante. Fica muito mais fácil puxar assunto, mas de forma assim, como quem não quer nada. No meio da conversa, você solta, puxa, mas interessante, você viu o que está acontecendo com os canudinhos de plástico, né? E o cara fala, é, pois é, eu sou ativo nisso, pau, pau, pau, pronto. Puxou assunto. Como se você não soubesse que ele era ativo naquela ONG. Você citou o fato de canudinhos de plástico estão sendo proibidos, está matando os animais, coisas desse tipo. É isso que você precisa fazer, uma pesquisa prévia para não dar na cara que você está forçando a barra para puxar um assunto. Se você gostou desse podcast, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o nosso canal, distribua, comente com seus amigos. Nós vamos estar sempre colocando material novo para você todas as semanas, tá bom? Grande abraço, boas vendas, bons negócios.